Sully, Pepe Mujica e Frank Sinatra, o que um tem a ver com o outro? Fala seus doideiras, sejam todos muito bem vindos para mais um vídeo sem enrolação. Sua curiosidade deve ter despertado a respeito do título desse vídeo, não O que Sully, a cantora coreana de 25 anos, que foi encontrada morta em seu apartamento, tem a ver com Pepe Mujica, ex-presidente e atual senador do Uruguai. E o que o Frank Sinatra, o cantor norte-americano, tem a ver uns com os outros? Isso é fácil, eu vou responder essa questão. No filme Coringa, esse de 2019, tem uma música que faz parte do filme que se chama Death's Life de Frank Sinatra. Como eu gostei da música, fui procurar a letra, a melodia, a tradução, concluí que a música mais antidepressiva que existe. É uma música totalmente inspiradora que para quem quiser ouvir pode ser um alerta contra a depressão e uma blindagem contra os chamados haters na internet. É nisso que entra o Frank Sinatra como primeiro personagem desse vídeo. Agora vem a Sully. O que temos para falar dela? Jovem, rica, famosa, com o emprego dos sonhos, vivendo a plenitude da juventude PÁ! Por causa de haters. Segundo as primeiras conclusões das investigações, ela tinha depressão, o que provavelmente a levou a cometer tal ato. E se ela tivesse ouvido o Life do Frank Sinatra, será que ela teria relevado os haters e seguido em frente com sua vida maravilhosa? Talvez sim, talvez não. É aí que entra o Pepe Mojica, o comunista uruguaio o comedor de criancinhas. <risos> Não, ele não é comedor de piacinhas. É um puta cara legal que legalizou a Maria Ruana do Uruguai. No Brasil, no estado do Paraná, Pepe Mujica defendeu uma mudança na cultura para que a democracia vá além de discussão sobre gerar empregos crescimento econômico e competitividade. Mujica aponta que a democracia do consumo leva os indivíduos a viver para trabalhar. As pessoas dedicam toda a sua vida ao trabalho, a produzir riqueza para poder consumir, para gerar esse crescimento econômico. Mas a vida não é só trabalho, é preciso viver, é preciso amar, é preciso ser feliz. Precisa-se de tempo para viver, amar e ser feliz. Ninguém compra cinco anos de vida no supermercado. E na minha modesta opinião, Pepe Mungica está coberto de ração. Na letra That's Life, de Frank Sinatra, ele começa falando sobre a vida. É a vida, dizer. É a vida, maluco. Um dia você está por cima e no outro por baixo. Depende de você aceitar ou não aceitar que as pessoas te façam mal. E ele não aceita, ele dá a volta por cima, mesmo que esteja de cara caído no chão. Ele se levanta, sacode a poeira e recomeça, porque é a vida. Porque no mês que vem tudo vai estar melhor, mesmo sabendo que tem pessoas que só são felizes pisoteando no sonho dos outros. Só são felizes se tiverem tristes elas são assim e você não pode deixar isso te abater Os haters fazem parte da diversão Eu mesmo tenho um monte aqui no meu canal E eu não ligo pra eles Deixo eles passarem batido Eu vejo todos os comentários Tem uns que são pesados Mas aí vem aquele cara O cara, a mina E diz que eu sou o cara Que meus vídeos são ótimos que não devo parar, e é para esses comentários que eu dou atenção, porque eles me incentivam, e aí entra a Suri de novo, ela era jovem, bonita, rica, famosa, inteligente, mas ela não ouviu o Peto Mujica, não ouviu o Frank Sinatra, estava ligada em outra parada, a de amadurecer antes do tempo, a de ser alguém antes do tempo, a de ter tudo o que nem sequer poderia usar, ela pode ter vivido. Mas será que ela usufruiu da vida? Será que ela parou para ouvir o canto dos pássaros? Será que ela viajou olhando as ondas do mar depois que se quebram e se esparramam pela areia da praia? Ou será que ela se atreve mais à tela do celular e às curtidas dos seus vídeos? Só ela poderia nos responder isso. Então meus caros amigos e amigas, fica aqui a minha manifestação contra toda essa cultura do consumismo e minha posição a favor da cultura do vamos viver, vamos curtir, vamos experimentar a vida, curtir o sol, as ondas, o vento na cara, a boa música, o bom vinho, a boa poesia e sermos felizes. Você que talvez seja uma pessoa que tem influência, seria legal pensar em criar o um dia do não compro. Nesse dia, no mundo todo, ninguém compra nada. Desliga tudo e vai curtir. O dia do não compro tem a ver com a música do Hal Seixas, o dia em que a terra parou. Já pensou, cara? Como seria? <risos> Eu acho que seria o máximo. O dia em que o mundo desligou. Fique com Deus e nos vemos no próximo vídeo.